E que loucura o mercado ontem, hein pessoal. Acabei fazendo um scalp no Bitcoin sem querer, esse short que eu abri ontem, fechei muito rápido. Vou comentar para vocês aqui por que na análise de hoje e comentar o que a gente pode esperar depois desse movimento completamente maluco do Bitcoin. Então, vamos dar uma olhada. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, que é muito importante, compartilha esse vídeo com mais amigos e não deixe também de se inscrever, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e análise do Bitcoin. Então, vamos lá pessoal, comentar para vocês aqui por que, que eu fechei esse trade, obviamente aqui algumas pessoas que já conhecem aqui o canal sabem por quê, porque a quantidade de liquidações que a gente teve nessa região aqui, que é um suporte muito bom, região dos 27 mil dólares, que foi incrível, tá? Então realmente teve praticamente aqui 1.2 aqui bilhões de dólares de venda a mercado e, e muito mais liquidação aqui de, de longs, né? Cerca de 30, 40 milhões de dólares de liquidação de longs comparado com o que a gente tinha aqui no short, cerca de 20 milhões, então realmente eu tive que fechar o, esse trade a mercado ontem aqui, urgente, porque não estava sustentável manter esse short depois da quantidade de ligações aí, tá? Eu acabei não entrando no long, porque depois de uma movimentação louca, assim, eu prefiro ficar de fora aqui, agora estou observando o mercado, mas, ao meu ver, aqui as coisas não parecem muito boas, tá, pessoal? Me parece que o Bitcoin está... É exaurido aqui, já está perdendo força, não está conseguindo ter mais espaço para mover aí. E eu não estou esperando grandes coisas aí, né? na verdade eu não estou muito bullish com Bitcoin nesse momento. tá eu Acho que o Bitcoin tem grande chance de fazer uma correção, é, pelo menos a região dos 26, 20, 25 mil dólares é o que eu estou imaginando. Mas já estou tô, inclusive analisando, vendo regiões mais abaixo, vou comentar para vocês aqui na análise rapidamente desse vídeo. Então primeiro aqui vamos aumentar aqui um pouquinho o tempo gráfico, dar uma olhada para vocês aqui que eu estou vendo o Bitcoin. Dentro desse conezinho aqui agora... Também está formando essa, essa, esse triângulo aqui, né? E, além disso, pessoal, se vocês olharem melhor aqui no diário, por exemplo, eu olhar também que está parecendo que o Bitcoin está querendo formar aqui também o ombro, cabeça e ombro nessa região, tá? Não tá? tá isso que eu estou vendo aqui agora me dá ideia que ele está querendo formar isso aqui. E se ele acabar rompendo essa região de suporte aqui, essa zona aqui próxima aí dos, dos 26 mil aqui, 26 mil e... Uh, seria mais ou menos a região dos 27 mil dólares fechar aqui em importantes abaixo dessa zona a gente pode se informar o ombro que, é esse ombro que daria que um alvo mais ou menos essa região próxima aqui dos 23 mil dólares, ó. uma região importante 23.700 que inclusive essa zona aqui seria a região de Fibonacci aqui de 6.18 puxando aqui fundo a né, topo a gente pode ver que essa região aqui próxima de 6.18 aqui de Fibonacci a gente poderia buscar é uma zona extremamente interessante tá eu estou contando com esse suporte aqui na, na média de na média, aqui de, de 200 semanas, mas realmente seria importante ver o Bitcoin fazendo esse suporte aqui para a gente poder ficar mais otimista aí e buscar uma operação, uma operação de compra, né? Então, realmente, ver a, o Bitcoin de segurança aí de um próximo dos 20, 26 mil dólares aqui, uh, que está aparecendo aqui por enquanto, eu não sei, não pessoal, não estou botando muita fé aqui nessa movimentação. Uh, me parece que a liquidez aqui em cima, praticamente exaurindo aqui, tá? não estou vendo o Bitcoin com, com tanta força para buscar. E se perder essa zona aqui, a gente pode sim, a região dos 23 mil dólares, 23 mil e 600, mais ou menos aqui que eu estou imaginando, tá? essa zona de 618 aqui de Fibonacci, que a gente pode sim fazer excelentes compras. Eu vou estar interessado em comprar Bitcoin sim nessa zona aí, se Bitcoin for, tá bom? Então a minha análise de Bitcoin, basicamente, que eu estou vendo isso aqui agora, é isso, tá? É, nesse momento. Estou uh, um pouquinho de fora aqui no Futuros, aqui nesse momento, tá, pessoal? Eu realmente mantenho as vendas de spot que eu fiz aí, é, não vou mexer nelas e, e estou posicionando regiões para comprar mais abaixo, Nessa aqui, a estratégia e esse conezinho que tem, vamos ter que ver também, né? Vai, vai ter suporte aqui também. O suporte grande nessa região aqui, próximo dos, dos 26, aqui ó, 26 até a região dos 25 mil dólares, vão ter um suporte legal. Aqui tem o Open interest, que eu comentei para vocês também em outras análises. É uma zona que tem muita gente aqui que gera uma demanda aqui de gente que está presa, né? Tentando sair no zero zero. Então, com certeza, não vai ser tão simples o Bitcoin perder essa zona. aqui. Mas se perder realmente a região dos 23, 23,600 por ali, com certeza está em jogo. Inclusive aqui a gente tem nessa zona aqui, se puxar aqui o VTVR, vou mostrar para vocês também aqui no diário, a gente tem também uma zona aqui que é interessante o Bitcoin poderia buscar aqui, a região dos 23.200 dólares aqui, tem um certo suporte aqui também para o Bitcoin, tá pessoal? É, e também aqui se a gente puxar o High Block, eu vou mostrar para vocês rapidamente que essa zona próxima dos 23 aqui, olhando o 3 meses, a gente tem aquele liquidez muito forte nessa região dos 22.600, né? Então, ele poderia mais abaixo aqui. O meu stop para esse trade aqui de long seria abaixo dessa zona, tá? Então, eu vou estar interessado em comprar Bitcoin até aqui no máximo. Se ele perder essa região, eu vou estar... Realmente de fora aqui, né? De fazer compras no Bitcoin porque a coisa pode ficar bem complicada, tá bom? Então, esse aqui olhando três meses. Aí, bloco, vamos passar aqui também outros outros indicadores. Aí, a gente pode ver que também, ó, no, na BitMEX ficou esses pools de criação acima, tá? Então, vou estar interessado em escalar ordens aqui também de venda, né? Pessoal, acho que acho que faz todo sentido aí, tá? E também temos aqui umas zonas que o Bitcoin poderia buscar a região dos 27 mil dólares, também a região dos 26.800 dólares, que é um, o último suporte que o Bitcoin tem que ele precisa segurar aqui a região que ele, que ele testou pela última vez, tá? Então, esse aqui, tô olhando a BitMEX, tô olhando aqui o 12 horas aqui nos, nos hitmaps de criação da, das corretoras, Você pode ver que ele buscou liquidez mais acima, porque, por isso que a gente teve esse pumpzinho por último aqui agora. É, tem uma liquidez formada aqui também nessa região dos 29.900, 29, 29, é possível o Bitcoin buscar aqui, fazer uma, uma, uma sombrinha aqui também ainda, tá? mas está formando bastante liquidez abaixo aqui nos 28.500 e a região aqui dos, dos 28 mil dólares, mais ou menos. Tá? E também bem mais abaixo aqui nos 23.400, formando bem mais liquidez aqui nos 26.200 23, e 23.400 dólares, tá bom? Sete dias, não tem muita coisa, então assim, não estou vendo muita liquidez aqui em cima, quando a gente viu da última vez, tá? A última vez eu mostrei pra vocês que tinha liquidez na região dos 30 mil dólares. Quando o Bitcoin subiu lá, eu vi esse Open Interest caindo, mostrei para vocês na análise de ontem por que, que eu tava entrando nessa operação de short. Então, eu fiz dois vídeos ontem mostrando um ao vivo, né? Eu acho que ao vivo até inclusive ficou melhor que o gravado. Eu vou deixar os links aqui em cima para vocês assistirem. Por que, que eu quis entrar nessa operação de short aí também, tá? Então, por enquanto, aqui não tem nenhuma clareza de fato aí, tá, pessoal? Mas eu estou tentando escalar ordens mais acima. Estou mantendo minhas posições vendidas aqui no spot para o Bitcoin. Tá? Na Vespa, que a gente pode ver, tem liquidez na região dos 29.800 dólares, depois embaixo aqui na região dos 28.000, até a região aqui dos 28.150 dólares mais ou menos, o Bitcoin poderia buscar aqui no curto prazo. Tá? E no Trade light não temos aqui nenhuma... Uh, nenhuma informação, aliás, a gente tem aqui vendas aqui, muita, muita ordem aqui acima nessa região dos 29.900, né? Mas é bem importante que vocês usarem a, a, o Trading Light, inclusive eu fiz para membros do canal essas zonas aqui do Trade Light, pessoal, essas, esse desequilíbrio de oferta e demanda, eu fiz um vídeo aqui para membros do canal sobre isso, vou deixar o link aqui em cima também, é incrível, tá? Realmente isso aqui, o Bitcoin foi testar essas zonas aqui, quando eu vi esse reteste aqui, com, buscando liquidez, várias low Pentres, para mim foi um short claríssimo aqui, tá? E realmente valeu a pena aí ontem, tá? E ontem realmente foi, foi o dia que eu que eu me dei conta assim, cara, como estudar vale a pena, porque não foi brincadeira o short que fiz ontem, tá? Realmente botei uma grana muito boa aí no bolso, beleza? Então, caras, esse 500 aí tá tentando subir aqui depois essa correção, testando uma região de resistência, e o DXY aqui ainda tá numa região de suporte aqui, tá? Parece querendo montar um fundo aí, pelo que eu tô vendo, fazendo aqui, inclusive... Né, uh, tentando fazer divergências bullish aqui em alguns tempos gráficos, inclusive o Diário fez divergências também tá, tá tentando segurar nessa zona aqui Eu acho mais importante mesmo, pessoal, apesar dos cadores que saíram, né? A gente não teve tanta volatilidade aí, uh, saiu o produto um interamericano. americano Acho que a gente tem que esperar realmente a fala de João Paulo aí, dia, dia, vai ser dia 2 ou dia 3, Se eu ver minha aqui rapidamente Vai ser na quarta-feira, dia 3, tá? Então vai ser o dia que vai ter volatilidade e antes disso aí o mercado vai ficar bem chato para a gente uh, tá operando, tá bom? Então vou estar bem cauteloso aqui nos trades. Uh, basicamente, isso que tem para vocês, tá pessoal? Não esqueça também, se vocês quiserem apoiar o canal, quiserem usar uma corretora boa, se você tem experiência com, com, com, com uh, uh, Mercado Futuros, né? Se você também quiser operar a Spot, vocês podem também usar a Okex, tá pessoal? Vou deixar o link aqui abaixo na descrição, comentário fixado. Cria sua conta no Okex. Você pode também participar do grupo VIP, que é gratuito. Inclusive, nos próximos dias eu vou, eu vou fazer mais uma rodada aí para ver quem criou a, as contas aí. Tá, tem que se cadastrar no site também, não se esqueça, vou deixar o link também para vocês aqui abaixo, anderfort.com/vip, se cadastra no site lá com, com o número de filiado de vocês para vocês participarem do grupo VIP. Qualquer dúvida, entra no Discord que eu estou respondendo todo mundo, beleza? Então, no mais, é isso, desejo vocês aí bons trades, a gente se vê aí em breve, assim que tiver mais updates aí do mercado. Um abraço!